Olá minha gente, estamos de volta e queria antes de tudo pedir que vocês nos acompanhem no YouTube, na fanpage, no Twitter, no Instagram e deixe também o seu comentário porque isto é muito importante para nós. Instalou-se finalmente a CPI da pandemia, sua finalidade é apurar as responsabilidades daqueles que tinham o dever de gerenciar a crise sanitária e não o fizeram ou fizeram de maneira irregular, como é público e notório, o presidente da República é o grande responsável pela gestão mortífera da pandemia, portanto a CPI da Covid vai investigar o óbvio. Dentre muitos outros, alguns erros por parte do presidente da República foram determinantes para que o Brasil não conseguisse controlar a crise do coronavírus e estivesse hoje na situação em que se encontra, com seu sistema de saúde em colapso, com quase meio milhão de mortes e mais de 14 milhões de pessoas acometidas pela Covid-19. O primeiro erro grave do presidente foi o seguinte... Em vez de acatar as recomendações da ciência e das autoridades de saúde do mundo inteiro para a prevenção e combate à pandemia, Jair Bolsonaro preferiu negar a gravidade da doença apregoando que era uma enfermidade criada, inventada pelos chineses e um exagero da mídia. Em vez de coordenar as ações preventivas do uso de máscaras e distanciamento social reconhecidamente eficazes para barrar a propagação do vírus, o presidente preferiu incentivar aglomerações, descartando o uso da máscara e promovendo ele próprio, a que certamente espalharam a doença pelos diversos lugares por onde ele andou. Em vez de uh, adiantar-se para adquirir as vacinas que logo no começo da pandemia já começaram a ser uh, desenvolvidas, Bolsonaro preferiu apostar na chamada imunidade de rebanho ou imunidade coletiva, que já não havia dado certo na Europa e fora tragicamente desmentida pelo surto de Manaus. Em vez de investir na ciência para desenvolver remédios eficazes, ou na compra de soros e anti-inflamatórios específicos hoje já existentes, em vez de fazer uma campanha de esclarecimento sobre a gravidade da doença, Jair Bolsonaro preferiu apostar na cloroquina, divulgando um suposto tratamento precoce que não existia. Em vez de centralizar as ações no governo federal, em parceria com governadores e prefeitos, para coordenar eficazmente o combate à peste que se alastrava, Jair Bolsonaro preferiu não fazer nada, impediu que seus ministros da saúde o fizessem e buscou impedir, até mesmo na justiça, que estados e municípios tomassem as providências recomendadas pela ciência e pelas autoridades sanitárias no enfrentamento da crise. Negacionista irresponsável, Bolsonaro deixou de fazer o que era preciso, atrapalhou quem queria fazer e fez só o que não devia. Foi um parceiro do vírus. Até mesmo os dados da doença o presidente escondeu, sonegou a população, alegando que a mídia estava fazendo muito terror com uma pandemia que não era, segundo ele, tão grave quanto pensavam. As razões que levaram Bolsonaro a se comportar assim permanecem incógnitas, desconhecidas. Há quem sustente que não há razões. É um problema de índole. Bolsonaro seria um indivíduo malévolo, perverso. Desde a campanha, só falava em dar tiros, matar pessoas, apoiar matadores e cancelar CPFs. Descobrimos, muito tarde e tragicamente, que o presidente brasileiro é um homem letal. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar.